Para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir, porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, sem querer querer, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Correção da prova de estatística do Cefaz Bahia. Então, família, vamos lá para cima, começando aqui com a questão de número 28, tá? Questãozinha de número 28 foi essa daí. Então, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, família. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP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 Método 2,50 neles. Vamos lá, começando aqui o pagode. Ó. Uma variável aleatória discreta x tem a seguinte distribuição de probabilidade. Pô, sempre cai uma dessa na prova da FGV de estatística. Sempre cai uma dessa. A média de x é igual. Então vamos lá, família. Analisando aqui a primeira questão, né, interpretando, analisando, essa questão, 28, é uma questão sobre esperança matemática. Legal? Como é que eu sei que a questão é sobre esperança matemática? Pela pergunta. Né, ele está querendo saber a média de uma variável aleatória. Sempre que ele perguntar sobre a média de uma variável aleatória, ele está perguntando da esperança matemática. Legal? Então, eu já analisei, eu já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal? Qual é a próxima etapa, Marcão? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método MPP. Que é a técnica R. O <risos> que, que nós ensinamos para os nossos alunos com a segunda técnica? A forma correta de se resolver essa questão. O né? que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto cara estudar, revisar e exercitar, ele já sabe né, o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão sobre esperança matemática, ele tem que saber a fórmula. Sem rodeios, ele tem que saber a fórmula da esperança matemática simples assim. Então, essa parte da estatística, né? A estatística probabilística, a estatística inferencial é muito, né? São muitas formulazinhas, né? Se você memorizar ali as fórmulas, cara, você vai arrebentar, você vai gabaritar, porque a aplicação é muito simples. A primeira coisa é o medo visual. Você olha ali a fórmula, você fica apavorado. Mas depois você vê a aplicação, pô, mamão com açúcar. Vem comigo, ó. Fórmula da média de uma variável aleatória, ou seja, a fórmula da esperança matemática. Ó, somatório, esse símbolozinho aqui é o do somatório. Ó. a fórmula causa um certo pânico, ó, de xi, somatório de xi. Né? Vezes P de XI. Numa linguagem nossa, saindo da formalidade, numa linguagem nossa, o que, que seria isso? Né? É só você pegar cada valor de X e multiplicar pela sua respectiva probabilidade. E depois, tio Marcos, você vai somar tudo. Simples assim. Numa linguagem nossa, seria isso. É assim que se faz o cálculo da esperança matemática, desse palavrão. Multiplica, depois soma tudo. Beleza? Então, vamos lá. Aplicando aqui a formulazinha e correndo para o abraço. Ó. Ó, vou multiplicar. Ó. 1 vezes 0,1. Vai dar 0,1. Mais, ó, somatório, mais 3 vezes 0,2. Ó. Goiabado, ó. Vai dar 0,6. Mais 5 vezes 0,3. Vai dar 1,5. E 10 vezes 0,4 vai dar 4. Somando, né? Matemática básica. Olha a importância da matemática básica. Somando aqui esses valores... Isso daí vai dar 6,2. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo como não é difícil? Vamos lá. Próxima questão na tela. Método MPP, ó. vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 2,50 neles. Ó. Matemática, estatística e repetição. Ó. Então, sublinhar para interpretar. Primeiro interpreta, depois resolve. Você não é mais aquele aluno agoniado, ó. tranquilão, cabeça de gelo. Vem comigo. Planeja ser... Sublinhar para interpretar. Ó. Selecionar quatro pessoas com reposição de uma pequena população composta por 20 pessoas, das quais 10 foram acometidas por certa doença. Cx é uma variável aleatória que contará o número de pessoas, dentre as 4, que foram acometidas pela referida doença. Então, a probabilidade de x ser igual a 2 é, vamos lá, analisando aqui a questão, interpretando, analisando, a questão 29 é uma questão sobre distribuição binomial, é uma questão sobre distribuição binomial binomial ele quer saber a probabilidade numa distribuição binomial como é que eu sei né que a questão é sobre distribuição binomial pelas características tá sempre que a questão trouxer né apenas dois resultados possíveis né uma questão de probabilidade onde você tem apenas dois resultados possíveis você está diante de uma distribuição binomial tá Mas como assim dois resultados possíveis ou a pessoa é acometida pela doença, ou a pessoa não é acometida. Né? Ou a pessoa tem a doença, ou a pessoa não tem. Então, aqui eu só tenho dois resultados possíveis. Tá? Então, por isso que eu sei que a questão é de distribuição binomial. Ou a pessoa tira o cara, ou a pessoa tira o quê? Coroa. Só tem dois resultados possíveis. Então, sempre que a questão tiver essa característica, Distribuição binomial. Beleza? Então, primeira etapa cumprida. Já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Beleza? Próxima etapa, resolver. Aí entra a técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Aí, ali, ó, a gente vai cair para dentro dos exercícios. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, de tanto você exercitar... Né, no nosso curso, você já sabe né, o que tem que fazer. Então, para resolver uma questão de probabilidade numa distribuição binomial, você tem que saber a fórmula. Sem enrolação, tem que saber a fórmula. Fórmula da distribuição... <coughs> da distribuição binomial. Beleza? Você tem que saber a fórmula. Cara, o que eu falei, né? Você vai assistir várias aulas, o cara vai querer te demonstrar várias coisas, várias doideiras. E no final, vai cair na fórmula, que é o que você precisa. Você não quer ser estatístico. Então, tô estou te mandando um papo reto. É você entender as características. Isso você vai pegar né fazendo os exercícios, né? Porque eles são bem parecidos. Né? Essa ideia, né? Como eu falei, de duas, né? de duas situações, né, de dois resultados possíveis. Então, de tanto você exercitar, você vai acabar memorizando essa característica. Então, você já vai bater o olho e já vai saber que é uma distribuição binomial. E, por consequência, isso já vai te arremeter a fórmula. Né? Já é automático. Né? Pum, pô, fórmula. Já vai vir a fórmula na tua cabeça. Qual é a fórmula né, da distribuição binomial? Vamos lá. Probabilidade de ocorrer x sucessos. É igual a combinação de N para S vezes P elevado a S vezes Q elevado a F. Tá? Parece complicado, mas não é. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai destrinchar aqui a fórmula. Tá? Quem é o N, quem é o S. Né? A gente vai destrinchar aqui. Ó. N, S, F, P e Q. Tá? Organização é tudo. Ó, quem é o N? Tá? O N é o número de ocorrências, né? Ele selecionou aqui quantas pessoas? Quatro. Ele vai repetir ali o evento quatro vezes, né? Com reposição. Pegou uma, duas, três, quatro. Então, o N é quatro, né? É o número de pessoas que ele selecionou, tá? Então, o N vale quatro. Beleza. É o número de pessoas que ele selecionou. O S, todo probleminha de distribuição binomial, tem essa ideia de sucesso e fracasso. O tá? que, que seria o sucesso? Sucesso está atrelado à pergunta. Né? Seria o quê? Ele quer duas pessoas acometidas. Não é isso? Olha aqui a pergunta. Se X é uma variável aleatória, ó, que contará o número de pessoas dentre as quatro que foram acometidas pela doença, a probabilidade de X ser igual a 2... Então, S é igual a 2, né? É o número de sucessos, eu quero duas pessoas acometidas. Então, raciocina comigo, sai daqui, Siri, raciocina comigo. Eu tenho 4, né? Se duas tem a doença, duas com certeza não terá doença. Então, o número de fracassos também será igual a quanto? A 2, igual a ideia. O sucesso está atrelado à pergunta. Então, de 4 eu quero duas pessoas, né? Então, duas pessoas com a doença. Se duas pessoas estão tá com a doença, duas, consequentemente, não terá a doença. Então, dois, dois. E o P e o Q? O P é a probabilidade do sucesso, ou seja, a probabilidade da pessoa ter a doença. E o Q seria a probabilidade do fracasso, a pessoa não ter a doença. Então, quando ele fala aqui, ó, de 20 pessoas, 10 foram acometidas pela doença, então é a metade. Então, eu já sei que nesse grupo, 50% tem a doença e 50% não tem a doença. Só que 50% é a mesma coisa que 1 sobre 2. Legal? Então, eu já tenho aqui todos os ingredientes necessários para montar minha fórmula. Pô, Marcão, não acredito. Não acredito que é tão fácil assim. Então, vamos lá. Combinação de N para S. Aí eu só vou substituir aqui os valores. Ó. Vou colocar até de vermelho. Vai ficar combinação de 4 para 2 vezes P, que é a probabilidade do sucesso, meio, elevado a S, que é 2, vezes Q, que é a probabilidade do fracasso, Elevado a F, que é 2. Aí no sapatinho, combinação de 4 para 2. Método MPP, 4 abre 2. Então, eu vou abrir dois números. Abre o 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Um. Ah, Marcão, tu não usa a fórmula não na combinação? Não usamos a fórmula. Tem um macetezinho do abre e corta. Pou, 2 -pou. vezes 3 vai dar 6. Então... Combinação de 4 para 2 vale 6, Isso vezes meio elevado a 2, que vai dar 1 um quarto. Vezes meio elevado a 2, que também vai dar 1 um quarto. Então, vai ficar 6 sobre 16. Matemática básica. Tem que simplificar essa bagaça aí, ó. Cabeça de gelo. Eu vou simplificar aqui por 2. Vai dar 3 oitavos. 3 oitavos, ó. Princípio do olha-olho, método MPP. 0030 ó. Ó, 30 dividido por 8 vai dar 3 para tudo. Né? 3 vezes 8 é 24, não é isso? Para 30 está faltando 6. Parou. princípio do olha, olha. Ó, qual é a única opção que tem o 3? É a letra A. Então, zero trauma. Com certeza, 3 oitavos é 0.375 que é a mesma coisa que 37,5%. Legal? Então, gabarito, letra A, Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, toda prova, cara, de estatística da FGV, vai cair uma questão de esperança matemática, já anota isso aí, e vai cair uma questão de distribuição discreta. As mais, né? vamos dizer assim, top Top top né, as duas mais importantes é a binomial distribuição binomial e a distribuição me é... fugiu o nome agora distribuição binomial e distribuição de Poisson legal é a binomial e a de Poisson são as preferidas existem outras você vai estudar as outras você vai mas vai dar uma atenção maior a binomial e a de Poisson, legal? Vamos lá, para cima deles, Marcão, eu não estou acreditando. Vamos lá, questão de número 30 na tela. Vamos lá, sublinhar para interpretar, ó. repetição, método 250 níveis, ó. Acerca da distribuição de probabilidades de uma variável aleatória x normalmente distribuídas com média igual a mi, e variância igual a sigma quadrado, ao quadrado, avalie as seguintes alternativas a seguir. Aí tem aqui as três afirmativas. Está correto o que se afirma em... Então vamos lá, analisando aqui, interpretando a questão de número 30, a questão de número 30 é uma questão sobre distribuição... É uma questão sobre distribuição normal. Legal? É uma questão sobre distribuição normal. Então, eu já analisei. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Legal? Então, primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Essa questão é uma questão teórica. Então, para resolver essa questão, eu tenho que saber as características de uma distribuição normal. Então, para resolver essa questão, eu tenho que saber as características. Então, vamos lá. Analisando aqui o item 1, ele fala o seguinte. A variável Z ela pode ser encontrada através dessa relação né, em uma distribuição normal padrão. Então, vamos lá. Vamos lá. Para você transformar a distribuição normal em uma em uma distribuição normal padrão, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar a variável aleatória. Para fazer essa transformação, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar a variável aleatória. Subtrair do valor da média e dividir pelo desvio padrão. Vamos ver se ele fez isso? Vamos lá. Ó, a variável z é igual. Ó, x, realmente, x é a variável aleatória. Menos mi. Mi é a média. Até aí, ok. Dividido por sigma. Opa, certinho. Sigma é o desvio padrão. Se Sigma ao quadrado é a variância, Sigma é o desvio padrão. Por quê? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o item 1 está correto. Ele usou né, a relação, a formulazinha, de forma correta. Legal. Item 2. Vamos lá. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da Receita Federal?